E por falar em tráfico de drogas, né, crimes e etc., moradores e comerciantes lá do município de Rio Largo relatam que estão vivendo a sombra da violência e do medo, com diversas comunidades dominadas por traficantes de drogas. A morte do traficante Elielso Firmino da Silva, conhecido como Elson da Biquinha, durante uma operação da polícia militar desencadeou uma guerra entre as facções rivais. Criminosos estão disputando o domínio do tráfico de drogas naquela região. E quem sofre é o cidadão de bem. Aliás, esse hoje é o tema do Explica Pra Gente, com Enio Bolivar, que está no ar. Muito bem, no, quadro, no nosso Explica Pra Gente de hoje, aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, Coronel N. Bolivar, mais uma vez aqui conosco, no explica pra gente, pra gente falar sobre isso. Você viu agora essa questão da, da, da casa com refino de drogas e de cocaína e muito mais? Quer dizer, o tráfico de drogas cada vez mais se reinventando e colocando, muitas vezes, essas localidades com, com, com locais, por exemplo, residenciais, para que não desperte suspeitas, por exemplo, para a polícia. Essa é a intenção do tráfico de drogas? Boa tarde, Coronel. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos que estão nos assistindo realmente isso aí é um comércio muito atrativo hoje a, a droga ela movimenta só no Brasil o Wilson 17 bilhões de reais maior até que o PIB de alguns estados como Roraima como Acre surdo no mundo são 400 bilhões de dólares então por aí você tira o quanto isso é o poder atrativo econômico, o poder econômico é essa, porque toda. financia outros tipos de criminalidade. Então você viu ali a cocaína sendo refinada, nós temos aproximadamente um grama de cocaína valendo em torno de 50 reais. E aí a pedra de crack que já é a, a, a borra da cocaína misturada com outros produtos, que aí é vendido aí a 5 a 10 reais uma pedra de crack. Então isso aí é um comércio que é muito atrativo e as pessoas terminam ficando reféns de, disso aí. Agora falando sobre isso, nós vamos voltar agora para a cidade de Rio Largo. Como é bastante rentável não é, a, a droga, apesar de todas as consequências terríveis que nós já mostramos aqui, desde quem está usando, de quem está dentro do sistema, para quem está dentro do tráfico, enfim, tem um momento apenas uh, temporário e depois eles acabam no final se matando, ou então entrando em conflito com a polícia e acabam, o final é sempre a morte. A aposentadoria muito nova, e, infelizmente, e acaba se encontrando com o um chifrudão lá embaixo. Essa é que é a verdade. Elcio da Biquinha, o terror. ...da cidade ali de Rio Largo e daquela região. O senhor vai explicar para a gente como é que funcionava? Existe todo um organograma não é, do crime. Esse é o Elcio Tabiquinho que acabou trocando tiros e ele dizia isso explicitamente a todo mundo... ...que não se entregaria para a polícia em qualquer que fosse a circunstância do caso de voz de prisão. E assim ele acabou fazendo. Trocou tiros com a polícia e acabou, inclusive, tomando, infelizmente, e morrendo. Como é que funcionava, então? E nesse momento nós estamos vendo os conflitos as guerras de facções para tomar conta do espaço que o Elcio deixou após a sua morte. Então, usualmente, quando um traficante que toma conta de uma área, de um território, ele é morto, é usual que outros te, queiram tomar aquele espaço, como é o caso lá de Rio Largo. Nós temos ali três localidades que, onde o tráfico impera, e o Elcio da Biquinha era que comandava, então um trabalho muito bacana da polícia militar, da polícia civil, da, das polícias integradas, chegaram até o Elcio e ele no confronto, como você bem falou, ele foi morto, mas com isso desencadeou que outras pessoas também tentassem tomar aquele local, enfim, com o fim de, de lucrar com a venda do, das drogas então se a gente fizer um recorte aí na cronologia, nós temos que a operação foi desencadeada no dia 22, então no dia 22 aconteceu aquele confronto com o Elcio da Biquinha, logo em seguida as polícias fizeram todo um cerco no local e ocuparam aquele terreno para que novos traficantes não viessem a ocupar aquele espaço porém no dia 24 já houve a a morte da Dandara, né, que a gente que a gente viu aí na Que era a companheira do do, do, do É isso Ronaldo? não na verdade a Dandara, a Dandara foi por, por, por dívida de, infância, de tráfico, foi tráfico de, tráfico, dívida, foi de tráfico. dívida de tráfico de tráfico ela isso. foi morta de forma de cruel né de e, exa cruel, exatamente né? e aí nós temos que a uma companheira na verdade que tinha um relacionamento amoroso que é a Beatriz que é essa, é, que essa é daí ela também foi vitimada e aí a polícia já saiu no encalço para encontrar os possíveis autores e aí a gente tem os autores aí dentro dessa dessa desse organograma aí nós temos o sombra né que é era considerado um dos disciplinas né da, da seria o que o braço direito dessa, dessa do elcio o disciplina eles têm algumas nomenclaturas o isso então o disciplina ele é aquele que toma conta da ordem que realmente manda naquele espaço é quem cobra a droga tem o, o avião, que é o que entrega a droga, tem o vapor, que é o que vende a droga. Então eles faziam parte do. O, o, o sombra era o disciplina daquele, daquela facção. Aqui nós estamos vendo o um momento em que. Uh, da, da morte da Beatriz, da esposa, não né? é isso? Da esposa isso. do Elcio, que acabou sendo vítima uh, uh, de, de homens que entraram na casa e a executaram dentro de casa, né? É. Que essa que era, é, é, essa aqui é a companheira do.. do... Era companheiro do, do Elcio da Biquinha. Isso, a Beatriz, né? Isso. Então, para a gente entender o organograma, começa com o Elcio, né? Vamos, vamos, Eu vamos acho que tem aí o... as imagens, nós temos o organograma aqui, para o senhor explicar o com quadro. mais detalhes. Começa o com, com o Elcio, e aí o fornecedor é, é o mago, né, da Tatu, que é tá o Elcio da é o líder. Aí temos o, o fornecedor, né, que é o mago Tatu, é o fornecedor. Logo em seguida, já tem o Jabanal, que também é, uma, é um dos supostos que participou do assassinato da, da Beatriz e também da, da, da, Dandara. da Dandara. Temos o Sombra, que também é homicídio e disciplina. Então, esses aí cuidam disso aí, de fazer a cobrança de drogas, de tentar tomar o espaço, não fazer que outras facções vá para aquele espaço que era o da Biquinha tínhamos também Vila Rica, Mutirão, então são comunidades que circulavam na vizinhança, ali são muito próximas, inclusive perto do centro da cidade de, de Rio Largo, mas a polícia está atenta, ocupou o espaço, está fazendo policiamento. Conversei com o comandante do 8º Batalhão, Major Jatobá, o subcomandante e o capitão Carlos Alberto, eles estão atentos né, a toda a toda situação que está acontecendo, ali na comunidade de Rio Largo. O que a gente pode dizer para a comunidade de Rio Largo é que qualquer coisa que for notada, que fuja da normalidade, ligue para o 81, faça a sua denúncia, não deixe de informar a polícia, porque a polícia precisa dessas informações. Vamos continuar o, o nosso organograma? Então tá aí o, o Jabanal e o Sombra, que são uh, o mago era o fornecedor, que trazia ali a droga e tal, tal, tal. e os dois aqui eram que eram soldados do Elcio, seria isso? Ó. É, o, homi, o, o disciplina, ele, ele tem um cargo a mais do que um simples soldado. Entendi. O soldado é considerado que faz a segurança do perímetro que faz a segurança do local. As bocas de fumo. As bocas de fumo. Temos mais aqui então a forma. Mas vem a Beatriz. A que foi assassinada, né? Tá. Ela mulheres. fazia parte então o que apenas, a, a, a, apenas. Ela na verdade ela era ela tinha um relacionamento amoroso com o Elcio, né? Não há relatos que ela seja esposa. Tá, enfim. Ela tinha um relacionamento com ele. Isso. Muito bem. Foi assassinada e foi assassinada pelo Jabanal e o Sombra. Isso, exatamente. Os dois que eram, inclusive, uh, uh, o braço direito do é. Elcio Tabiquinha. Na verdade, as suspeitas né, indicam que foram os dois, porque eles foram encontrados com droga, foram encontrados com duas armas é coronel, de fogo. Por que, que eles fizeram isso se eles faziam parte desse organograma? Então, o que, é que acontece? A briga pelo poder, apesar de eles fazerem parte do mesmo organograma, da mesma facção, a briga pelo poder ela é ferrenha. Então, depois que morre o líder, eles não respeitam muito e aí eles vão atrás das dívidas, de quem está devendo, e aí vão cobrar tudo aquilo que eles não conseguiam cobrar antes, porque tinham a liderança. Entendi. Aí tem aqui o Carioca da 16, o avião. É. Então, esses aviões, como eu expliquei, o avião é aquele simplesmente que faz o transporte da droga. Ele transporta de um local para outro, ele vai fazer a entrega. Na verdade, quem vende é o vapor, é conhecido como vapor. É aquele cara que vende, faz a venda e o avião vai entregar. Muito bem, vamos lá. Então, tem mais pessoas. Aí Todos tem... os aviões. O Léo, Lé, que é avião também. O Lé, que é o avião. Quem mais ali? O Abanael, também o Léo, que é avião também. O Samuca, avião. Todos muito jovens, né? Mas é um absurdo. Carlinhos Biquinha, avião também. Muito bem. Ele, é... Esse atuava na biquinha. O Preto, tem um que tem uma relação aí de, de marido e, e esposa. Acho que Adressa, é o preto, é, assim, a é, é a olheira, 13. olheira que fica... Olha, ó, chegou a polícia, chegou alguém estranho, né? Aquele que fica sempre... Ela liga o avisa e Ele fica tal, na que... biqueira, digamos assim. Entendi. Celularzinho na mão e pronto. É a... Esse... Cianúbia, é isso? Cianúbia? É, Cianúbia. né? Ela era a esposa do Samuel. Então, os dois tinham uma relação amorosa mesmo. Esposa do Samuel. E ela era olheira. E o Batata, avião. Então, essas organizações, essas facções, elas têm um, um organograma, elas têm uma organização. Então, são bem disciplinadas. Mas quando a cabeça, quando fica a céfala... Quando fica sem a cabeça, sem elas, o cérebro, ela né? terminam. Alguém vai ter que tomar conta, alguém vai assumir o comando. Agora, aqui, coronel, quem está vivo aqui desse organograma, hein? Então, todos esses aqui estão vivos, né? Menos a Beatriz. Menos a, a Beatriz, exatamente. Tá, o restante continua, então, nativo. Na e a Dandara, né? E a Dandara também, que não entra aqui nesse organograma porque é. ela era usuária, é isso? Isso, usuária. Ela era amiga, então, da, da, dessa facção isso. e tal, enfim. Usuária. E foi morta por dívidas. Dívida. A dívida de tráfico, Wilson, é, é que é lamentável, a dívida de tráfico se paga com a vida. Então, as pessoas têm que estar atentas a isso aí, dívida de tráfico se paga com a vida. Para você ter ideia, as organizações são tão rigorosas, as facções, que na cartilha de algumas facções não é permitido que quem faz parte da facção, foi batizado, que ele consuma... Ele pode até consumir drogas, mas ele não pode ser usuário ferrenho, nem consumir drogas que são proibidas. Já para não ter viciados em potencial dentro da facção. Então isso já, já é proibido, na cartilha da própria facção. Nós temos, diretor, uma, uma, um panorâmico, né? uma, um, uma, uma imagem panorâmica, inclusive do local onde, onde, onde o Elcio ataca, a, a, agia, né? Olha aí, ó. Tá aí o conjunto mutirão, né? Rio Lago, que tá o tinga leão. Então são, são muito próximos, Wilson. Aí tem um o conjunto mutirão, uh, o morro da Vila Rica, que era onde eles. Quer dizer, essa parte toda, que ele estava aqui, ó, que é o centro é e o QG de onde isso. eles ficavam, mas eles dominavam toda essa área. Toda isso. essa área. Que aí Mutirão, Betel, é, o, o Biquinha e o Vila Rica. O, Bi, o biquinha, na verdade, é o Cacau 2, né? Por, se a gente for procurar é, em mapas, a gente não encontra. Mas, na verdade, é o Cacau 2, é onde é a biquinha, que é, já é próximo do centro de Rio Largo. Então, Entendi. a gente, muito bem organizado aí esse mapa para as pessoas se situarem. Ali está o aeroporto, né? Então, ó, o aeroporto, Zumbi dos Palmares. Isso. Cidade e aqui, de Rio Largo. E a gente, aqui a gente tem é a cidade de Rio não, Largo. Numa numa, numa, numa numa região. Na periferia, né? Então, muito assim, bem. já chegando próximo do centro de Rio Largo. Então, pode ver que já é já chegando próximo do centro de Rio Largo. Muito bem. Bom, tá aí as informações importantíssimas e precisas, né? A gente está ao vivo, acontece sempre aqui, acabou assim, ainda ali, mas normal, a gente acontece. Enfim, muito bem, importante. Ah, ah, ah, vejam como, como é importante a gente trazer essas informações, porque essa informação faz com que a população também entenda como é que eles como é que eles trabalham. E a partir disso, com o telefone, 181, fazer com que a polícia chegue até eles e sem se expor. Porque como eles são bastante violentos e assassinos, né? qualquer pessoa que haja... Com, com, com um pouco mais de altivez, ou que não concorda, ou que não aceita, ou que denuncia a polícia, para eles é, co é colocado como X9, né, coronel? E eles acabam sendo mortos de forma terrível, com decapitação, corte da mão, o, o sangue escrito com o nome da pessoa, com o próprio sangue no braço, enfim. É, os códigos próprios que eles têm, né, são bem rigorosos. Então, vai desde a decapitação com a própria morte. Nossa, a gente se recorda que nós falamos aqui que na biquinha... O Elcio já tinha sitiado toda a biquinha, feito barreiras para que nem entrassem moradores com, com carro, nem a polícia conseguisse adentrar naquele local com carro. Então, assim, a, hoje Rio Largo, apesar da violência de algumas pessoas que foram, foram mortas, hoje Rio Largo está vivenciando, voltando à normalidade e vivenciando momentos de paz. Com isso aí, a gente consegue ter essa segurança no município de Rio Largo. Maravilha. E por falar nisso, hoje, coincidentemente, o BOP completa 45, 45 anos de existência. Anos Fazendo uma homenagem aqui a todos os guerreiros. O senhor que foi comandante do BOP durante muito tempo. Então, hoje, 7 de julho, aniversário de 45 anos aí, honrando e defendendo a sociedade alagoana. Então, que maravilha, né? Parabéns, então, a todos os guerreiros que fazem o trabalho aí no BOP, que é um trabalho tão, tão dedicado, né? Tão, tão, tão, uh, com tanta afinco, né? Inclusive com, com, com treinamentos bastante severos, duros e que tem que ter muita competência para chegar até lá, não é, ô, Coronel? Mais do que isso, tem que ser voluntário. Então, hoje, para fazer parte da tropa do BOP, você tem que ser voluntário. Então, vai aí meus parabéns para essa tropa aguerrida, 45 anos, né, se dedicando à sociedade de Alagoas. A semana toda, tendo comemorações lá dentro do BOP, a corrida que era tradicional, que nós, na época em que eu estava no comando do BOP, nós iniciamos com a corrida do BOP, que ficou tradicional, e não podemos ter agora, em virtude da... Pandemia. Mas temos competições internas. Amanhã vai estar a competição de tiro acontecendo lá. E na sexta-feira, as premiações. Se Deus quiser, estarei lá prestigiando os nossos guerreiros de bob. Muito bem. Então, quem quiser seguir o Coronel Enio uh, Bolivar, tá aqui o endereço agora, arroba Coronel Enio Bolivar. Você acessa lá, tá bom? Mudou. Era antes, era ele agora colocou Coronel Enio Bolivar, que é o nome dele. Então, dá à sua disposição para você seguir, fazer perguntas, tirar dúvidas. Uh, enfim, ele está prontinho e solícito para te atender lá com toda tranquilidade. Acessa lá, tem muito de imagens legais, vocês vão gostar, tá bom? Acessa lá. Coronel, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, explicações importantes. E isso é muito importante quando a gente destrincha para o nosso telespectador, a gente mostra com detalhes como é que tudo funciona, porque aí o telespectador se sente muito mais partícipe, né? Consegue participar dessa situação e sabe como ajudar através do 81, que é uma ferramenta fantástica e com segurança para eles, né? Sem dúvida, eu que agradeço a gente vem tendo uma participação muito bacana lá nas na redes sociais, inclusive fazendo perguntas sobre o programa, o que é que pode ser sugerido. Então é só ir lá no nosso, nosso Instagram, também participar também com o Fique Alerta e com a TV Pajussara. Maravilha, você pode até sugerir, viu? Porque você que está lá, vai na arroba, N, uh, Coronel N Bolivar, você pode sugerir. Olha, Coronel, eu queria que você falasse sobre esse, sobre esse assunto aqui, não é? Importante, a gente vai, ele vai trazer para a gente aqui, a produção vai analisar, nós vamos trazer para discutir com vocês aqui no Explica Pra Gente. Coronel, um abraço. Sucesso, até a próxima, se Deus quiser, com muita saúde. Obrigado, até boa bom. tarde a todos. Boa tarde, coronel. Muito bem.